Fala oh, galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal vou ensinar aqui pra vocês fazer uma lareira automática Igual vocês vocês devem estar tá achando que eu estou copiando do Vinicius 13 Mas eu já sabia desse tema um tempo meu tio, meu amigo tinha me me mostrado ele Mas só que era de um jeito um pouco diferente Mas como eu, eu vi o do Vinicius 13 eu achei ele bem mais fácil e Então vou mostrar aqui pra vocês como é que é Ele já fez o vídeo lá como eu disse que é o do Vinicius 3 Mas de qualquer jeito eu vou mostrar aqui Primeiro você faz um buraco como esse aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 E com dois blocos de profundidade E aí aqui você coloca Aí aqui você coloca dois blocos de aqui qualquer um, é que você coloca dois ejetores, tem que ser ejetor, tem que ser esse com essa bo boquinha redonda aí aqui você coloca mais um bloco qualquer um aí, aí aqui você coloca uma redstone é praticamente é o mesmo sistema do Vinicius 3 que eu tô fazendo eu só, não, eu só eu não quero fazer aquele diferente que o meu amigo me ensinou, não. É meio diferente. É meio diferente. Não, é muito diferente. Agora eu vou colocar sem slime. E... Cadê quando acontece isso? E areia aqui. Aí é aqui ó, eu cava aqui esses assim, dois blocos e coloca um pistão com slime. Tem que ser com ele Com slime. Estão gredendo. Coloca aqui dois assim. E um netherrack em cima essa rocha do nether, que é o um único bloco que fica pegando fogo pra sempre. Aí, depois de você ter feito isso aqui, colocado o pistão aqui sem slime maria em cima, você pode colocar aqui um repetidor no nível 1 de delay. Depois quebra esse bloco daqui, conecta redstone até esse bloco. Aí, pra ajudar, pra melhorar, pra conectar isso daqui, coloca aqui um bloco aqui. E pega a redstone e conecta aqui. Agora já está... Lebo. Já está pronto. Só colocar isqueiro em cada desses. Eu vou colocar... Um ou dois, foi a quantidade que você quiser. Mas eu vou colocar um só. Um em cada. Só para o vídeo não ficar muito demorado, escrevendo lá E hum, tampar aqui as coisas. E colocar aqui um bloco. E uma alavanca aqui. E já está pronto. Agora é só você fazer aqui e tampar os circuitos ali atrás. Fazer aqui que é bem fácil, fazer uma... acho que esse bloco não vai precisar, ou vai. Mas agora é só levar até aqui, onde, até onde você quiser. E aqui atrás. Ops. Você pode e vamos ver se está funcionando Ativando E desativando Então tá certinho aqui pessoal E Então Esse vídeo vai ficar por aqui E Não esqueçam de se inscreverem Dar like E Tentarem publicar mais esse vídeo compartilhar, colocar no Facebook, ó. colocar o no nome do meu canal no Facebook se gostarem. Tchau, tchau, pessoal. Até.